Como é que é? Como é que é, malta de laço? Vamos lá para mais um Na berra. Bem, malta, este meu tópico, o Na berra, que aborda sempre temas que estão na berra nessa semana, nesse mês, nessa altura, que a malta vai sugerindo e coisas que vão, ou então coisas que vão acontecendo, é o meu tema que a malta mais está a dar feedback, mais comenta, mais partilha, pá, temos aqui um, uma conexão mesmo bacana. Vocês comentam, eu respondo em baixo. Está tá a ser um tema muito bacana e a malta está a curtir à ah, brava. Uh, agora o que é que a gente tem aqui? Temos um, um repetente. <risos> Hoje temos um repetente. Se vocês se lembram, eu já tinha feito um na berra com este, com este sujeito, este youtuber que é o Litvin, uma coisa assim. Pá, o nome deles é um bocado estranho de, de dizer. E este youtuber foi aquele youtuber que teve muito na berra, mas mesmo muito na aqui com, com o seu quando ele puxou fogo ao seu Mercedes para mim foi um corte e pá, vocês lembram-se deste vídeo o homem ali a comer a sua chouriça e a puxar fogo a um Mercedes que compra muitas casas uh, eu na altura fiz, aliás este, este Mercedes, pá, este é lindo meu, este carro é lindo como é que este homem faz-me este carro, meu? este carro é lindo eu adoro este carro familiar, desportivo, Uf, é demais, este carro é mesmo demais, e o homem faz misto, o homem faz misto, mas pronto, este sujeito, Micael Ituvino, voltou a entrar em ação, com o quê? Vocês já viram pelo título, deixem-me fechar aqui este, e colocar aqui neste, este homem, este homem vai ao stand, vocês já vão ver, vai ao stand, escolher um, um Porsche, o seu novo Porsche, Olha para esta beleza! O famoso Taikan! Olha, observa aqui o carrinho toda a maneira. <risos> este gajo é um grande da aqui estas coisinhas todas. Já põe aqui no play, meti no pause. Faz aqui a abertura para ver o sistema de carga. Que este é um carro elétrico. Está mesmo a inspecionar aqui o veículo todo. Às pás das tantas. Às pás das tantas. Olha aqui é o Taycan Turbo S, é elétrico, mas eles dizem que tem turbo, é o turbo, turbo S. O homem está no stand, vê tudo, dá a voltinha ao carro, vê tudo aquilo que gosta, que não gosta, testa as portas, enfim, vê, vê o carro ao pormenor, decide entrar para a sua viatura, que ele ia comprar, e ou vai ou comprou, não sei o desenrolar desta, desta história no seu, na sua totalidade, Põe o cinto para estar sempre ali em segurança, o homem quer é estar em segurança, ajeita, fecha a portinha. Tudo a maneira, não se passa nada. Impecável. tem aqui o seu cameraman sempre a filmar. E depois, é assim. O que é que ele vai fazer? Arranca. <risos> e sai borda fora, pelo vidro do stand. Tem aqui mais um. Filho, uh, deve ser colega. A filmar do lado de fora. Yeah, é pá, diz eu. É pá, digo eu, malta. Eu não, eu não sei o que é que este jovem tem na cabeça. Uh, uh, um uma aqui, um uma à parte deste vídeo. Eu acho que ele não esperava que o próprio carro fizesse, fizesse este estrago. Eu acho que ele pensava, sair ali por o, vídeo, por, por, por o vidro, fazia ali um vídeo e, engraçadinho, uns riscos, depois. Põe ou pintava ali o carro, mas não fazia este estrago todo. O que é certo é que a fronha do carro ficou toda derrubada, má frente. Toda derrubada. Olhem para isto. O homem arranca. Ai! que sai de dentro do stand com o carro. Sai pela janela! Sai pela janela! Agora é para a malta! É uma, é uma boeda estranha, isto, isto tem que ser tudo, vamos lá ver, isto tem que ser tudo previamente acordado, só pode, porque ele tem um, um homem filmado de fora, tem um homem filmado dentro, sai daqui uma pessoa da parte de trás, ele abre aqui a porta, acho que é aqui, sai uma pessoa da parte de trás, portanto, isto tem que ser combinado com o stand com a marca entre amigos isto porque esta cara que ele está a fazer de espanto isto, isto é, é show é, é filme é, para, é é para o vídeo portanto eu não sei até que ponto o o que é que o que é que as marcas o que é que as marcas ganharam e pá, isto roda tudo na minha opinião roda tudo à volta da publicidade porque ele não pode estar aqui assim a filmar dentro do stand assim, e ninguém estar à espera que isto vá acontecer. Eu acho que isto já estava plane... previamente planeado. Só pode, meu. Porque o homem arranca-me dentro de um stand. <risos> o homem arranca dentro do stand com um carro caríssimo, um carro de luxo. O, o modelo elétrico. Acho que é o modelo elétrico mais evoluído da, da Porsche e faz-me isto. É pá, ele diz é pá, é pá, é pá, digo eu. talvez vez eu fazia isto, um carrinho deste. Este gajo é completamente... Aí, o carro até, até prendeu, o carro até prendeu, man. O carro até prendeu. Eu acho que ele estava à espera de sair e partir só ouvir e ser coisa simples. Não fizesse uh, este estrago todo. Pá, malta, mas digam-me agora vocês nos comentários. Vocês acham que isto foi combinado? que isto é uma manobra de marketing para o carro, lembrando, este vídeo, na altura que eu estou a fazer, já tem 4 milhões de visualizações, e o do Mercedes já tem 21 milhões de visualizações, portanto, este jovem, uh, falta de visualizações não tem, este vídeo tá, tem pouco tempo, já tem 4 milhões, o outro já tem 21 milhões, Portanto, isto, bem ou mal, dá muita publicidade. É aquela célebre frase, falem bem ou falem mal, mas falem. Eu acho que este youtuber, pá, não tem nada a ver com isso, o dinheiro é dele, a carteira é dele, cada um faz o que quer, é como aos custos, cada um tem o seu e só dá quem quer. Mas, uh, pá, a minha opinião é que é muito dinheiro para estragar, mano, é muito dinheiro para, para estragar. Eu mesmo que tivesse, eu sou um ferreta por natureza, mas mesmo que eu tivesse muito dinheiro, é pá, eu gosto demasiado de carros. Eu já disse isto no, no outro vídeo. Eu gosto demasiado de carros para os estragar assim. Para os estragar assim. Mas bem, este foi mais um na Digam-me aí nos comentários o que é que vocês acharam deste deste vídeo deste na BR. Já sabem, comentem aí outro assunto que esteja na berra para a gente abordar aqui, para a gente fazer aqui uma uma conversa entre amigos <risos> dos temas que vão tanto na berra. Na descrição vai estar todas as minhas redes sociais, as plataformas de apoio, tudo o que vocês precisam saber sobre o canal do Aço. E este gajo é um grande maluco. Grande maluco, man. GAS! <risos>